Terminou o giro do Brasil pela Europa, 44 medalhas conquistadas, mais do que nos dois últimos anos, uma melhora no número de medalhas de ouro. No último fim de semana, sete coles foram 12 medalhas, seis de ouro, três de prata e três de bronze. Muito mais importante do que as medalhas são os tempos e principalmente a forma como senador. Vamos fazer um levantamento de que está todo mundo treinando para o campeonato mundial e algumas competições estavam mais fortes que as outras, mas de uma forma geral, a seleção brasileira teve excelentes resultados. E o sete core não foi diferente. É, talvez, eu não gosto de dizer qual teria sido o maior destaque entre todos, mas tem vários nomes que merecem destaque. O Breno Corrêa é um deles, venceu as provas dos 100 metros nado livre e dos 200 livres no sete core. O Breno, de toda a delegação brasileira, foi quem trouxe o maior número de medalhas, maior número de vitórias no Giro Pneu Nova. O Breno venceu no 100 metros nado livre com 48, 48 no sábado, e volta no domingo para levar os 200 com Ele já tinha ganho 100 livre em Barcelona, já tinha ganho os 200 livre em Canê, ou seja, em Canê não, em Char, ou seja, volta de uma viagem muito significativa. Lembrando que mesmo tendo estado na seleção brasileira, que foi o campeonato mundial de Anjou, no, no ano passado, no mundial de curta, integrou o revezamento 4 por 200, ele nunca tinha ganhado uma medalha internacional em prova individual pela seleção brasileira. E ele já sobe no alto da pódio e já volta dessa viagem como nadador mais medalhado. Bruno Fratos, muito consistente, 21:42 no 50 livre, vence a prova e mais. Agora detém os três melhores tempos do mundo em 2019. Muito bom também, talvez até, diria até espetacular, o desempenho do Guilherme Costa, que volta da viagem tendo ganhos 800 e os 1.500 metros da dorida. 800 fez uma divisão negativa no sábado, 7,53, era um depois de passar os primeiros 400 metros, 3,57 e voltar 3,55. No domingo, diferente dos 800 metros na Durívia, onde nada, de forma controlada e ataca no final, nos 1500 ele não deu, deu conhecimento para ninguém. Toma a liderança logo no princípio e mantém, cada vez mais forte. Ficou muito próximo do recorde sul-americano, foi a segunda vez nadando abaixo dos 15 minutos, e até cometeu uma grande bobagem, errou nas contas. Fechou os últimos 100 metros sem ter certeza que estaria completando a prova. Ou seja, se tivesse mais 100 ainda tinha energia. Talvez isso não seja o mais importante. O mais importante é de que aquilo que se viu no Troféu Brasil, quando o Guilherme Costa ficou doente, não conseguiu seus melhores resultados, ficou distante deles e quase perde as vagas para o PAN e para o Mundial, aquele Guilherme Costa não era o Guilherme Costa que tinha treinado. Não era o Guilherme Costa que estava se preparando para o Troféu Brasil. Fica confirmado de que aquela doença realmente quase o tira de todas as competições. E está bem, viu gente, está bem. Lembrando que foram duas semanas de training camp antes de disputar o set core, ou seja, ele descansou muito pouco para conseguir esses resultados. O Brasil ainda ganhou a medalha de ouro com a Etienne Medeiros, 27,64. Ela e o Bruno Fratos acabaram como o 11 índice técnico da competição. Etienne, no mesmo dia dos 50 costas, foi para a final dos 50 metros na livre fez na casa dos 25. Resultados, diríamos que razoáveis, muito mais os 50 costas, que ela mantém ainda a liderança uh, do ranking mundial para 2019. Mesmo não sendo mais o seu foco, por incrível que pareça, a chance de medalha de Etienne nos 50 costas permanece viva e forte. Ela, com o tempo feito no Troféu Brasil, ainda é o melhor tempo do mundo em 2019. 100 metros nado do livre do Brasil, mais uma vez 4 nadadores da final no, no 100 livre, 4 na final do 50 livre. O Brazilian Storm, como a gente está chamando, aí o revezamento vai muito forte, sai daí muito, muito, muito fortalecido. Foi bom ter visto também essa, essa sete colhe para ver que a Itália é um revezamento bom, tanto no 4 x 100 quanto no 4 por 200 metros na livre masculino, vai dar trabalho. Bons nadadores, vários nadadores na casa do 47 e até gente no 48. A Itália vai dar trabalho para o Brasil nos dois revezamentos. Com certeza, nos dois revezamentos. O peito masculino, muito estável. Felipe Lima e João Gomes Júnior vivendo uma grande fase. Lembrando que os dois aí, já nos seus trinta e tantos anos de idade, cada vez mais uh, uh, sólidos desses 50 metros do peito, prata e bronze, logo atrás do Adam P. Reforço o que eu tenho dito. O 50 peito pode ser a primeira, história, a primeira prova na história da, da natação brasileira com dois nadadores brasileiros no mesmo pódio numa mesma prova. Os dois, mas Adam Piri, são os três nadadores que estarão no pódio de Guanju. E digo, não ficarei surpreso, não vai ser uma azebra se nós dermos uma surpresaça no nosso Adam Piri, que é o único nadador do mundo a nadar na casa dos 25 segundos. Piri vive uma grande fase, cada vez melhor, não tenha dúvida disso. Mas 50 peito é detalhe e não existe prova grande. Maravilhosa performance da Jennifer Conceição, que foi medalhista em todas as etapas, aos três circuitos do Maranhão, aberto para a França, e terminou com uma prata do 7-Cole, um 50 metros de peito. Melhor do que todas essas medalhas que ela ganhou foi o quarto lugar do 7 Natação ET4 foi o que melhor a Jennifer Conceição nos trouxe. O 30-42 do Monte Carlo, novo recorde sul-americano. E ao final, o 1.764 sem peito, novo recorde sul-americano. Quebrado uma barreira que ela batia na trave há um bom tempo. Melhor marca pessoal era um 8 15 desde o fim que de 2017. Mas é uma barreira que ela perseguia. E eu sempre disse, quem tem 30 no 50 peito não pode ter um 8 no sem peito. Provadíssimo, quebrou-se uma barreira e lembrando, sem descansar. E a Jennifer vai com muita, mas muita força para os jogos pan-americanos. Cabe uma nota sobre Léo de Deus... Fez duas grandes competições, tanto o aberto da França em Chartres, com duas vitórias, como o Sete-Cole, que terminou só com um bronze nos 200 costas. Ele fez quatro provas, quatro vezes fazendo a melhor marca da carreira em temporada. Não ganhou a medalha nos 200 Borboleta, mas nadou para 1,55 e fez 1,57 nos 200 costas, sem descansar. Sensacional a recuperação do Léo, que teve um troféu Brasil marcado por uma lesão que o quase tirou da seleção brasileira. Conversando com o Léo, inclusive depois dessas, dessas provas, ele disse para mim, estou pronto para Guanju, farei o melhor mundial da minha vida, eu acredito. Muito bom o desempenho da seleção brasileira, volta fortalecida, confiante, poucos dias no Brasil antes de o grupo sair novamente para um período de treinamento antes do Mundial de Guanju seleção vai fazer um training camp na cidade de Sagamihara, no Japão, depois vai para o Mundial de Guanju. Volta para o Brasil, passa mais uns dois dias antes de seguir para os Jogos Pan-Americanos de Lima. A gente fica por aqui, essa semana tem Campeonato Brasileiro Júnior e a gente se vê. Até lá.